Fala galerinha, beleza? Bom dia! Estamos hoje. Precisa atenção não me avisou, Vamos ver hoje como é que ficou o trânsito depois da lavagem do Bonfim. O percurso que começa a burra, não faz minha irmã. É? Não é não. no caso daqui para lá é da Baixa do Fiscal até a igreja da Conceição lá perto leva do Lacerda onde tem a Marinha tá? vamos ver será que a Club já já deu grau percebendo aqui muita areia, velho. Essa luva até a hora que pega um pouquinho no dedão. Como tivesse dobrada. Essa luva de meio dedo, eu fiquei um tempo sem usar porque eu comprei duas, comprei essa aqui e comprei uma inteira, né? mesmo modelo, X11, esqueci agora o nome do modelo, Mas essa aqui é de meio dedo, é o taco normal, aí tá, caí, me deram um toque, caí. Ralei aonde? Exatamente onde a luva não protege. Eu também um ódio dessa luva. É ódio desgrama. grama. eu não mais te quero. Ó, aqui já percebeu as mudanças no tráfego. Porra, era perfeito ter feito igual esse cara, né, velho? Esperto, velho. Uhum. Era pra ter roubado ali embaixo. Roubado não. Estava aberto, então com a premissa de que se não é proibido, está permitido, poderia passar. Tem isso, né? Alguns países, se não está proibido, é permitido. E se não é permitido, está proibido. Exemplo do primeiro caso, Estados Unidos. Se não é proibido, é permitido. O oposto, em China, tem Rússia. Quer dizer, Rússia eu não sei. Não, com certeza partiu ah, dá pra mim peraí. de manhã, pá, os policiais vêm aqui, tomam um cafezinho Bezeiro isso aí, viu? Engraçado que eu ia trabalhar às 9 da manhã e passava e não tinha policial tomando um café, né? <risos> Haja café. Não, mas deve ser outra viatura. O lado bom é uma coisa que um colega meu. Olha ah, aqui, ó. O DMT. Ainda tinha cansei, rápido, você é lerdo, viu? Eu aí um colega Quitão, é Ricardo. Barroso. Ele me comentou, rapaz, local que o policial frequenta, vagabundo não entra. É verdade, então, pagar um cafezinho para os policiais acaba se tornando um investimento. E uma possível economia futura. Não vou passar para dentro. Para cá. O que está fácil. Nã -nã -nã -nã. Vamos para cá. Vou para cá. está aberto ainda. E aqui... Difícil, mas passa. Passava. Passa ainda. Opa. Aqui passa. Aqui passa. Para, o pessoal. Sai da pista. Ontem isso aqui era mão dupla. Deixa eu passar primeiro. E aí, pai? Ô, meu irmão. Pois é, né? Tem uma faixa pra separar um lado e outro. Não você ficar andando no meio. Você não tem nem espessura pra isso. É, se for pra cá, eu acho que é melhor... top top apertou, apertou, apertou. Tá verde, negão Cozina Acho que o problema desse povo é que não se impõe no trânsito Se tem uma faixa com semáforo O pessoal tem que esperar Tem que esperar Se não houvesse Beleza O ordenamento do trânsito é que vem de ambas as partes, tanto do pedestre, quanto dos motoristas, mototaxistas dos condutores. Beleza? Fui. aranjou não reduz mas acho que tem um celta aqui atrás tem uma duas três quatro cinco pessoas isso eu olhando aqui só pelo retrovisor deve ter mais gente E bora, embora, festa caminho pelo outro lado. O que não impede de sujarem o lado de cá, né? ou gosto. Aqui, ó. Olha o chão que não tá. Olha o cheiro. Hum, hum. Agora sim tá com cheiro de festa. E aqui então, meu Deus Não, mas tá de boa Tá, tá muito de boa Aí Os caras já lavando ali Não, não, tá, tá suave Tá bom, tá bom tá. fizeram, fizeram certo eu não vou procurar, como ela está, merece palmas. Palmas, uma palma, perfeitura. Tá tudo limpinho. Ah, aqui é do Bonfim Light. Mudou o nome? Bonfim da tarde agora, né? Entrada Open Bar, né? É porque era da festa do Bonfim, aí lado de cá tem outra festa. Privada. Paga. Relações, de banda. Mas o objetivo é o mesmo, né? Cachaça. QMX0B17 Placa... Involgada... Não vamos se estender até chegar opa, até lá o percurso, não muda muita coisa, sem emoções. Então a gente encerra por aqui, vamos embora. Consigo um espaçozinho aqui, deixa eu liga a câmera. Última novidade: pode vir a corredor, sabe? Ah, não sabia, não. Eu tô correndo todo dia, mentira. Segunda, quarta e sexta. Porque não dá pra correr todo dia, não tem um perna pra isso. Correndo aí uns 5,5-6 km. Aí vou lá da estação de trem de plataforma até a estação de trem de Caranha, pela orla, pá. Depois subo com a de linha. Bom, velho, bom, muito bom. Aqui tem problema de insônia. Correr é uma ótima, viu? O dia que você corre, negão. Né, você não quer dormir, não. Você quer capotar. É shutdown. Tá então é isso aí. Beijo, abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.